É, galera, se liga só aonde eu estou. Olha o que eu vou ter que enfrentar. E aí está a bendita. Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui no casarão para fazer uma exploração, mostrar detalhes dessa casa para vocês de dia. Eu já vim aqui à noite, eu e a Thaís, para fazer uma investigação sobrenatural. Uma casa muito assombrada. Captamos várias atividades paranormais aqui dentro dessa casa. E a história desse local, pessoal, é que morava uma família aqui nessa casa. E a mulher descobriu que seu marido estava traindo ela. E para ela se vingar do marido, ela matou os dois filhos. E parece que se matou na banheira, matou os filhos na banheira. E ela foi presa, foi tratada como... Ela tinha problema psiquiátrico, ficou internada. E quando ela saiu do hospital psiquiátrico, ela veio até a casa e se matou. E o local é realmente muito assombrado. Eu e a Thaís veio aqui nessa casa aqui, cara. Foi tenso demais. E se liga como que é esse casarão. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Vamos entrar agora, galera. Olha os brinquedos dos filhos. Olha essa casa, mano, por fora. Tinha uma porta ali. ó. Porta que fechou quando eu fui entrar. Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser assistir. Licença. Alguém? Okay. Tá vendo, galera? Que medo! Galera, eu tava no, quando eu ia trazer aqui de noite, a gente tava para entrar aqui nesse, nesse banheiro aqui, eu tava para entrar nesse banheiro e eu escutei um grito de uma criança vindo daqui, ó, lá dessa banheira. uma banheira E essa porta aqui, essa é mesmo, ó, começou a bater. Nossa, cara, olha o tanto de morcego ali. Tem 3480 morcegos. Vocês acham que é mentira ou então? Cara, que susto, velho. Sério, véio. tem uns 20 morcegos ali, velho. Alguém tentou subir aí. Você escutou? Você escutou, né? Ó. isso esse aqui poderia ser o quarto do casal cara, parece que ele é maior não sei certo, mas parece que ele é maior Como a Thaís tem um escritor dela, pessoal, eu tô indo pros locais sozinho fazer a exploração. Pra gente estar voltando à noite. Ó. Eu subi lá em cima, olha. Aqui devia ser a pia. Olha isso, mano. E eu cheguei a subir lá em cima Lá pra eu filmar, galera Se vocês quiserem ver como que é lá em cima Vocês assistem o vídeo que eu vinha à noite aqui A porta lá Que é lacrada lá do lado de fora Cara, esse vidro Ele quebrou, mano Algum bicho ali. Mano, essa casa fica perto de uma floresta. Tem medo de onça, cara. De noite elas não ficam assim em casa. Mas de dia elas vêm pra poder dormir. Então dá medo de encontrar esses bichos de dia nessas casas. De noite não, que de noite já sai para poder caçar. Ó. Você é louco? Olha essa imagem, cara. Isso aqui é uma lareira, tá, pessoal? Eu devia contar as histórias do terror deles aqui, ó. Acendi a lareira. No frio. Olha ah. lá. Não vai dar pra chegar ali embaixo Ele tá muito sujo. Eu acho que era lareira, cara. Eu acho que é bonito é né, eu acho que é uma lareira esse aí, não parece? Porque lá do lado de fora tem uma chaminé que sai para cima, então deveria ser mesmo uma lareira. Mas é isso aí pessoal, a casa é essa, vocês viram aí como que é esse casarão, a história daqui é muito sinistra, a mulher matar os próprios filhos, porque se vingado do marido, uma coisa assim, pessoal. Tem muitas histórias que fala, então a gente vai ter que vir pra investigar. Mas o que se sabe é que ela matou os filhos aqui dentro dessa casa e depois acabou se matando. E eu vou estar voltando aqui à noite pra tentar fazer uma investigação. Deixa nos comentários o que vocês querem que eu faça. Tem barulho ali, mano. Não pode ser morcego. O que, que vocês querem que eu faça aqui? Se vocês querem que eu instalo câmeras ou... Não sei, cara. Talvez eu possa instalar uma câmera por aqui assim. Outra dentro de algum outro quarto. Não sei. Deixa aí nos comentários. O que, que vocês querem se eu venho aqui e instalo câmeras ou não. Beleza, galera? Vou sair daqui. E é isso aí. Mais uma exploração. Eita. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui.